por 14 de altura. Esta tira é a faixa e é 40 por 15 de altura. Este aqui é para o elástico e a medida é 20 por 8 de altura. Este vai ser a tira para o laço e a medida é 15 por 6 de altura. O elástico são 15 por 2 de altura. Eu vou deixar ficar as medidas por baixo do vídeo. Um alfinete, tesoura, máquina de costura, ferro de engomar e alfinetes. Os tecidos vão dobrá-los todos direito com direito e alfinetar. Vou à máquina de costura e estes três aqui, vou cozer a parte de cima, rematando início e fim. Este também e este aqui também. Este que é a tira para o laço, rematando, continuo por aqui e aqui no meio vou deixar ficar um espaço de três dedos para poder virar. E continuo a percorrer por aqui e termino aqui. Portanto, este aqui inicio e termino aqui e deixo ficar aqui um espaço. E estes aqui é só a parte de cima, rematando início e fim. Eu vou cozer. Já cozi todos este laço que tem a abertura no meio, vou cortar aqui os cantos. De um, dois, este cantinho e este aqui também. E agora sim vou virar pela abertura do meio. Vou arranjar cantos, também vou virar este, costura no meio com o um alfinete bebê, estar aqui numa ponta e agora vou enfiar para dentro. Puxo e está, a costura também fica no meio, este vou fazer igual, costura no meio. Este com a costura no meio, este também e este também, exceto este do laço, que a costura vai ficar de lado. Eu vou passar os quatro ferros, já passei os quatro ferros, vou colocar o elástico, esta aqui não é a mais pequena, esta é do laço, que é de 15 por 6. O Alfinete bebé vou enfiar no elástico dentro do tecido. Vou puxar o elástico aqui na beirinha com o tecido, com a costura no meio. E agora vou fazer aqui uma costurinha reforçada. Assim. O alfinete B está aqui dentro. Vou puxá-lo e empurrar o tecido para baixo. Vou tirar a ponta do elástico com a pontinha do tecido. E a costura no meio, não se esqueçam. Agora eu vou fazer aqui também uma costura reforçada. Também já está feita. As preguinhas vou colocá-las para o meio. Esta tira, que é a faixa de 40 por 15, vou colocar a costura para baixo. Tira do elástico, vou colocá-la aqui no meio. Ficando a costura... Do elástico para cima e a costura da fita para baixo. Uma lateral vai para o meio e a outra lateral também para o meio por cima desta. E vou fazer aqui uma costura reforçada. Ficando assim. Vou abrir e puxar. Fica assim. Costura com costura. Esta pontinha vou colocá-la também aqui por cima desta. Ficando direito com direito, a costura para cima e aqui a costura para baixo. Uma lateral para o meio e a outra lateral também para o meio por cima desta. E vou fazer também aqui uma costura reforçada. Já fiz. Agora vou abrir e puxar. E já temos aqui a faixinha pronta. Atira do laço, esta abertura. Podem cozer à máquina ou então fazer aqui um ponto invisível ou colar com cola pano. Eu vou fazer aqui um pontinho invisível. e Eu tenho um vídeo. Se vocês quiserem saber como se faz por baixo deste vídeo, eu vou deixar ficar o um link para vocês terem acesso. Depois de cozer, vou dobrar a meio e vincar com a unha. Aqui assim, para saber onde é o meio. Vou abrir. As duas laterais para o meio. Onde eu fiz a marcação. Aqui uma por cima da outra. Vou dobrar novamente a meio. Para ver se está correto. Abro. Com uma agulha e uma linha. Vou cozer aqui no meio. Para poder franzir. Puxar. Para franzir. Depois de franzir o laço, faixa, vou dobrar a meio, costura com costura e vou vincar aqui a parte de cima com a unha. Para ver onde é o meio. E agora o lacinho vou colocá-lo aqui em cima mesmo, no vinco. Tirinha, vou colocar a costura para cima. Franzir também aqui a faixa um bocadinho. passar para dentro da faixa. Costurar agora a máquina aqui o mais rente possível, para depois virar e ficar do lado direito. Agora vou cortar o excesso, e agora sim vou virar para o direito. Ficando aqui a costura para baixo, e agora é só abrir aqui o lacinho, está prontinha.